E aí gente, sejam todos muito bem-vindos É o um Bigodão na Área E cara, é o seguinte Hoje eu tô aqui pra trazer um conteúdo Um pouco que diferente, pelo menos eu desconheço Desse conteúdo de Royale aqui na internet Cara, há um tempo atrás Eu vi um pessoal no grupo Comentando, falando sobre cartas Que poderiam ou que deveriam ser de outras arenas E eu achei essa ideia muito legal e eu pensei, cara, por que não trazer isso Como um conteúdo de vídeo E talvez essa vai ser a introdução o Primeiro vídeo de uma série Legal aqui do canal Deixa eu então explicar para vocês Vai funcionar da seguinte forma A gente vai pegar uma arena Analisar as cartas dessa arena E ver que carta poderia ser de outra arena? Se ela realmente deveria ser daquela arena Ou se ela deveria ser de outra arena E lembrando que isso aqui de forma alguma É uma crítica sobre a forma em que a Supercell organiza o Clash Royale Na verdade eu acho que tudo deve ter um porquê ali dentro, as cartas devem estar organizadas de uma forma que faça realmente sentido Mas a gente vai apenas brincar, sugerir com a opinião da galera e também com a minha, beleza? Pra quem tá falando João, você tá um pouco sumido, galera Eu realmente... Fiquei um pouco sumido nesses dias aí, mas não foi por minha causa. A gente tá trabalhando pra caramba e pode ter certeza que isso tudo é conteúdo pra vocês. Vem muita coisa legal, vem muita bomba por aí, cara. Mas antes de começar o vídeo, já deixa o seu like aqui embaixo e também se inscreve no canal se você ainda não foi For? For? for? <risos> e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, beleza? Venha fazer parte do time dos bigodotas. <risos> Que palha! Que palha, irmão! Para com isso! Como eu falei pra vocês, esse vídeo vai ser um pouco diferente, então não vai ter partidas, a gente não vai jogar nenhum jogo A gente vai apenas analisar as cartas e ver em quais arenas elas poderiam ser Vamos começar com o campo de treino, na verdade, não é a arena 1, é o campo de treino É quando você introduz ali no Clash Royale e é o primeiro, é a primeira arena, né, digamos assim, vamos dizer que é a arena 0 Vamos supor no vídeo de hoje que é a arena 0 E é a primeira arena que... É liberada várias cartas obviamente para você começar a aprender a jogar É uma arena cheia de cartas com funções diferentes E obviamente que é para você introduzir no Clash para aprender a usar, a, enfim, como montar combos e tudo mais Vamos começar então com a primeira carta que eu acho que talvez não deveria ser da arena Zero, <risos> do campo de treino, cara. A primeira, primeiríssima carta que eu acho que não deveria ser da arena zero da, do campo de treino é o bombardeiro. Porque eu acho que, como ele é um esqueletinho que solta bomba, ele deveria ser da arena 2: fosso de ossos. Porque, ó, se você analisar, Arena 2, tem um esqueletinho, tem a lápide, tem a torre de bombas, esqueletão gigante e o um balão. A única carta que tem ali que não é esqueleto, que não é um esqueleto, é os servinhos, cara. Mas eu acho que ela deveria ser do bolso de ossos. É isso aí Cara, se você prestar bem atenção em toda a arena Eles lançam várias cartas E sempre tem uma carta que cautera todas elas com muita facilidade Aqui na arena 1, por exemplo É uma arena que tem vários goblins, né? Porque é o estádio do goblin E tem a valquíria A valquíria é uma carta que super cautera os goblins, certo? Então em todas as arenas tem uma carta Tem várias cartas e tem sempre uma carta ou mais de uma, né? Que cautera com facilidade o restante, mano Beleza, o bombardeiro faz parte ali do campo de treino Porém, eu sugeri que ele deveria Ele poderia fazer parte do fosso de ossos, Certo? Cara, a segunda carta Na verdade eu vou falar duas de uma vez já Que é pra adiantar Que eu acho que poderia ser de outra arena É o Cavaleiro e o Príncipe Eu acho que o Cavaleiro e o Príncipe Combinam muito com a Arena Real A Arena 7 Cara, a Arena 7 Se você pensar num contexto histórico Realeza, Príncipes, Castelos Príncipes, castelos, cavaleiros Tudo faz parte de um contexto histórico específico, único Quando a gente fala isso, logo vem na nossa cabeça Então eu acho que o cavaleiro e o príncipe seriam, de certa forma, Pertencentes da Arena 7. Outra carta, obviamente, que também poderia ser de outra arena é o exército Esqueletos, que também poderia ser da Arena 2, da Arena Fosso de Ossos, e também a Mini Peca, que poderia fazer parte do parquinho da Peca. Tudo bem, Mini Peca, Mini ou Peca são duas coisas diferentes, mas eu acho que ela tem sim. <risos> né, as duas são P.E.K.K.A Só que uma é a Nan E a outra é a P.E.K.K.A normal Grandona lá. Mas enfim Eu acho que poderia ser Eu acho que a mini peca Poderia sim fazer parte Do parquinho da peca Que é a Arena 5 Se eu não me engano É 4, desculpa Que é na Arena 4 Cara, e por fim Eu acho que a Bruxa a bruxa não deveria fazer parte do campo de treino, porque além dela ser uma carta que eu acho que não é tão necessária logo de começo do jogo, eu acho que ela faria muito mais sentido na Arena sim, no Vale dos Feitiços. Bruxa, feitiços, eu acho que tem muito, muito mais a ver O Vale do Feitiços, Arena 5, é uma arena que eu acho que ela tá bem construída, bem certinho Tem o Mago de Gelo, o Mago, Cemitério, Fornalha, enfim, tem os feitiços mesmo, como o Veneno, o Zap Tudo pertence à Arena 5, e eu acho que ela é bem construída, bem certinha. Eu acho que apenas que poderia ser acrescentado a Bruxa, eu acho que ela poderia fazer parte Dessa arena. As demais cartas, cara, eu realmente vejo como cartas que são para introdução de jogo mesmo. O gigante, na verdade, introdução de jogo, mais ou menos, porque o gigante é uma carta que é sempre utilizada em qualquer arena. É uma carta que vai ser sempre utilizada em qualquer arena. Por isso que eu acho que desde a primeira a arena ele é válido. Ele e as demais cartas que eu não citei. Lembrando que isso é tudo sugestão, lembrando que isso nada é certo, nada oficial e também não é uma crítica. Então, levem tudo isso na brincadeira. Essas cartas foram sugestões do pessoal de, qual carta eu poderia ser de qual arena. Cara, se você acha que tem alguma carta aqui do campo de treino, aqui do campo de treino que eu não falei, que poderia ser de tal arena, comenta aqui embaixo, deixa o comentário aqui embaixo, que eu quero saber muito a sua opinião, beleza? Não esquece de clicar no gostei, de se inscrever no canal também que está aqui embaixo. Um beijão no coração. Espero que vocês gostem. Realmente pode o botão de gostei aqui embaixo para me saber se isso aqui pode ser uma série aqui no canal que eu acho que seria muito, muito, muito, muito, muito, muito massa. Um beijo novamente e tchau!